sou Ashley, tenho 18 anos e eu sou uma estudante de Greenstrope University. Na verdade, eu sou da Califórnia, mas eu me mudei pra Londres com minha avó. Honestamente, faz 4 anos que eu me mudei pra cá. Consegui novos amigos, novos professores, novos grupos. Sim, sim, era tudo muito divertido. Até eu conheci um cara que quebrou meu coração. Vovó, o que eu já te falei? Ashley, eu ainda posso fazer isso, ok? Você se preocupa demais. Vovó, eu não quero ver você cansada. Me deixe fazer isso pra você. Eu lhe mostro onde você pode relaxar. Mas você vai se atrasar, querida. Vovó, está tudo bem. Não se preocupe comigo. Você... você vive fazendo as coisas pra mim e eu estou muito agradecida. Mas você precisa me deixar fazer agora. Hein? Apenas sente lá e relaxe, vovó Eren. Para de se achar o bonzão do lugar. Você não é o líder. Bem, talvez se você estiver fazendo seu lugar na banda, certo? E não é minha função ensinar você a tocar. Dá pra vocês dois pararem agora? E você pode parar de ser tão infantil? Eu não eu sou infantil, seu filho da... Oh, oh, oh! Isso já está ficando ridículo. Dá pra vocês dois pararem de brigar? É apenas vocês dois que estão sendo muito chatos aqui. Pra vocês ficarem quietos por um minuto. Oi, pessoal! Oi, Ashley. Eles estavam brigando de novo? O de sempre. Por que você se dessa vez? Uh... Sua voz de novo? Sim. Tá bom menos tente chegar cedo na próxima vez. Clyde! Algo de errado? Não, nada. Eu só estou com medo da minha voz se machucar em casa. Tudo bem, eu entendo a sua situação. Espero que sim. Enfim, mudando de assunto, por que eles estavam brigando de novo? Bom, nós estávamos criando nosso áudio para o nosso show. Mas a Kiara sem querer bagunçou tudo com a guitarra. E o Zion perfeitinho disse. Oh meu Deus, Kiara, nós estamos ensaiando há horas e você sempre erra nisso. Aí a Kara disse. Relaxa! Ainda falta um tempo para a performance. Bem, podemos ver que os dois têm muito pela frente. Deveríamos nos preparar. Exatamente. Mas a Kara é muito infantil. Ela pode te ouvir. Verdade. Ai meu Deus, eu não posso despegar pela sua performance! Obrigada! Ela é fofa! Eu sei! <risos> Você pode ir agora! Ah, vamos lá, eu acabei de chegar e você vem me pôr pra fora. Você tá agindo como se fôssemos amigos. Você pode parar de ser tão dramático. Você tá agindo que nem um bebê. Como um ótimo amigo. Por que você tá aqui de novo? A próxima aula vai demorar, então eu resolvi simplesmente vir pra cá. Você tem sorte por eu estar aqui, tá todo mundo exausto? Bem, nem sempre. Eu quero entrar no grupo. Nós já estamos cheios, Kai. E eu não vou deixar você escapar desta vez. Agora, Van, antes que eu conte isso ao nosso diretor. Você não é um bom amigo, cara. Cai. Quem? Ele. Meu amigo. Oh. Se prepare para a nossa prática mais tarde. Ok, vamos! Bom trabalho, Debbie. Obrigada. Parabéns a todos. Estamos quase acabando. Só precisamos praticar mais. Depois dessa, nós chegamos os vencedores. Para ganhar, precisamos dar o seu melhor. Ele está certo, Kiara. Precisamos arrasar. Eu vi que tem um grupo melhor, então vamos dar o melhor e ganhar. Apenas confie no processo. Eu tive uma ideia. Qual? Que tal a gente passar um tempo junto amanhã? Amanhã é sábado, certo? É, só pra relaxar mesmo. Ah. Conta comigo. Minha casa é chata aos sábados, então eu vou. Tudo bem, eu vou. Se a Ashley for, eu vou. Uh, eu vou perguntar a minha avó se posso. Vovó, o que você está fazendo aqui? Eu não sou bem-vinda aqui. Claro que é, vovó. Sua mãe ligou. O que ela disse? Que em breve vem nos visitar. Ai, não posso esperar. Agora vai dormir, está ficando tarde. Sim, vó. Boa noite, docinho. Boa noite, vovó. Ah, sim, vovó. Sim? Eu posso sair com meus amigos amanhã, se tiver tudo bem pra você? Ah, docinho, claro que pode. Vai ser feliz. Obrigada, vovó. Sem problemas. Esquisitos. Pobre Ashley Volta aqui seu idiota Não se atreva a chutar minha bunda Eu não sabia que ele tinha bunda Olha a cobra. Mamãe! Mas que idiota, Zayo.